Olá, começando mais uma semana e nós estamos aqui com o Tipiti, trazendo muita notícia, uma boa discussão e a sua participação direta conosco. Você da Rede Brasil, canal 48.1, fica conosco aí até 12h30. Os demais permanecem aí. Alô, você do YouTube, do Facebook, do Instagram. Destaques de hoje, Rússia arrasa a Ucrânia e ainda festeja em desfile militar. Flamengo perde e reclama que foi roubado, acho que foi realmente. Lula oficializa a candidatura e diz que a moda vai ser Lula com chuchu, se referindo ao Alckmin. Amazonas goleia pela Série C e segue firme na liderança. Nossa entrevista de hoje vai ser sobre o Maio Amarelo no trânsito de Manaus. Portanto, participe conosco, seja bem-vindo. Quero dar aqui o boa tarde ao Robson, que está aqui à minha esquerda, a Eliane, que está aqui à minha direita. Tudo bem, Eliane? Como é que foi o final de semana? Muito agitado? Muito, muito movimentado. Dia das Mães veio, foi esse fim de semana. Ganhou presente? Ganhei. De última hora eu ganhei. <risos> Dona Sala, você não é minha mãe. Laurinha Aquele tá almoço crescendo. bacana ali com a Laura. Sim. Almoçamos ali o básico. É muito corrido. Hoje é a nossa vida de mãe moderna, não tem mais. Eu, eu não é. passo mais com a minha mãe, né? que Ela está lá em São Paulo, eu estou aqui, faz um tempo que a gente não passa juntas a gente Mas passa, deu aquela ligada. Liga, faz videoconferência. Amanhecer com o café da manhã da Laura. Graças a Deus ela está crescendo, já está aprendendo a fazer café. O que eu gosto, né? Vida, legal. <risos> Para garantir ali o, o agrado da mãe, né? Então, pronto, um abraço a todas as mães, as que festejaram, as que não festejaram. Deus abençoe. Meu amigo Robson, o Amazonas fez bonito, o Manaus nem tanto, mas meteram o garfo no Flamengo, né? Esse final de semana o esporte foi muito bom. O Manaus deslizou, né? Não conseguiu vencer aqui na arena, precisava vencer, porque tem que pontuar em casa. Não tem para onde correr, Braz. Tem que pontuar em casa e arrancar um ponto fora para poder é, conseguir a classificação para a Série B, né? Agora o Amazonas está fazendo bonito, é líder. Né, venceu, vence aqui, vence fora Onde ele vai, ele vence parece que está jogando em casa Goleada, 3x1 Jogando muito, jogando futebol limpo E olha lá, tem tudo para subir São Raimundo ganhou também? São Raimundo que estava ali cambaleando Conseguiu vencer aqui na colina também 3x1, jogando muito é, assim Mostrando aquilo que o seu torcedor quer né Que é um time guerreiro, um time que luta né, A Derbaulana aí conhece muito bem o nosso, nosso futebol E é um cara que... Tira, tira a mágica mesmo, faz mágica, o cara o é bom. da cartola. Isso, o cara é bom demais. E nós vamos continuar torcendo, incentivando, divulgando aqui o nosso esporte local, torcendo pelo Manaus, pelo Amazonas, pelo São Raimundo, que estão aí na série, nas séries C e D. O Flamengo perdeu mais uma, está lá atrás aí na, na tabela. Mas eu tava vendo a, o, a reprise do jogo. Acredito que o Gabigol não estava impedido. Temos imagem aí, metendo a mão no Mengão, hein? É, tem imagem do Flamengo aí, ó. Gol regular. Né, tá ali ó, a, a imagem. Só que, Braz, eu vou, eu vou fazer uma crítica aqui muito, muito forte com, com o Flamengo, né? Ele não tem que estar tá dependendo de que ah, foi gol irregular ou não foi. O Flamengo, ele tem, tem um. Elenco, um monte de é, gol. Ele tem um elenco para vencer e vencer com sobra. O, é, todo respeito ao clube do Botafogo aos demais clubes, mas o Flamengo ele tem um, um poder econômico muito forte com os jogadores de seleção brasileira. Só que não está se traduzindo em campo no jogo, Isso, muito aí, menos no resultado. Aí pega né? um clube do Botafogo que está que se reestruturando ainda, voltou da Série B, né? está criando força ali e não consegue impor seu ritmo, quer dizer... Não, não tem que estar tá, é, reclamando de juiz, que o VAR não deu, não tem tem que fazer sua parte independente de qualquer coisa. E parabéns ao Botafogo, aos botafoguenses aí, a torcida que cabe numa Kombi, não, brincadeira, é. tem muitos amigos botafoguenses que aparecem quando o Botafogo ganha, rapaz, e o touro louco aí, o cara Não, Eu vou te falar, o cara é bom né? mesmo, o cara é bom, e, e o pessoal falou que dia das mães, a zaga do Flamengo é uma mãe. É uma mãe. E aquele gol que o Davi Luiz perdeu, já no final do jogo, aquele cara era para ser multado, preso. O cara ganha um milhão e meio para só fazer besteira, Braz, pelo nem amor Nem pelada, de que a galera não tem toda uma preparação, a gente consegue errar um gol desse, cara. É. O Braz não consegue errar um gol desse, não, né, Braz? eu que sou craque lá no Paricatuba, campeão lá na, na nossa arena. Olha aí. Vamos mudar de assunto e falar sobre a situação na Rússia onde a guerra continua, lamentavelmente, crianças estão sendo assassinadas, é, o mundo inteiro chocado, mas o Putin continua arrasando e ainda festeja. É, onde, é, hoje, que é dia 9 de maio, né, é celebrado então na Rússia o dia, é, 77 anos de vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista. Houve uma expectativa aqui, ali, na, nesse desfile, porque é feito um desfile nacional, né, com soldados, como você pode ver, autoridades da Rússia. E aí estava especulação que ali ele ia definir que o ataque à Rússia, seria, ou o ataque à Ucrânia, seria guerra, né seria uma guerra. Só que, pelo contrário, ele falou, então, que ali é uma operação né, de ação preventiva, o que a Rússia fez contra a Ucrânia. E aí, nas comemorações, então, do dia da vitória em Moscou, o presidente, então, afirmou que é uma luta pela segurança da Rússia e que a operação militar, ele não chama de guerra, né, ele chama de uma operação militar na Ucrânia, foi uma decisão certa na hora certa. Uma né? operação militar que está matando um monte de gente, matando gente inocente, ele está quebrando todas as regras. Agora, eu, eu acho assim que o, o mundo todo está... Está falando, está revoltado, a primeira dama norte-americana foi lá, mas efetivamente pouca coisa está sendo feita para aplacar esse ódio desse maluco. É, sim, há discussões dos dois lados. Né? A Rússia, ela continua com esse discurso que ela está se defendendo, que a OTAN ali está fazendo um complô, vamos dizer assim, um complô político ali para invadir as fronteiras. Essa foi até um, uma, uma das falas dele na, no discurso de 11 minutos. É, se você quiser assistir no YouTube também tem, mas ele, ele se coloca desse lado, né, de, olha, eu estou só me defendendo, eu estou só garantindo a, a segurança do meu povo. Enquanto o, lá, o Zelensky também faz o mesmo discurso, eu estou me defendendo, estou garantindo, garantindo a independência Zelensky, do meu povo. E o Zelensky já falou que não vai abrir mão vai lutar até o final e muito que não corajoso vai, né? muito corajoso são é, é, são conflitos é uma pena né é um conflito é, histórico não tem como a gente falar também olha faz assim igual o Lula tentou fazer é, vamos conversar vamos conversar é, é história tem muita coisa envolvida muita é muita trama internacional muita política internacional ali envolvida de territorial uma história que a gente tem aqui no Brasil que mais um pouquinho mais de 500 anos Imagina lá que são séculos né dessas guerras, dessas diferenças entre povos. Então, é muito complexo. Lá ele também não deu nenhuma definição de quando essa guerra vai acabar. E essa guerra vai se estendendo já há mais de dois meses, a gente não tem uma definição. O povo... E aí você imagina a cabeça do povo como é que fica, né? sem trabalho, sem poder ir e vir sem poder ali... ter uma vida normal, porque milhões imagina... Milhões de o refugiados já em outros, outros países, países... houve também uma ação... Sendo destruídos Vidas tudo, arrasadas. Uma ação, né, para resgate de refugiados nesse fim de semana. Então a gente vê que há um... Assim uma mobilização, mas não efetiva, de falar, olha, toma essa arma aqui e mata o russo. Não existe isso. Não existe alguém se colocando eles são errados e vocês são certos. Há sempre aquela diplomacia né, de tentar manter a paz, mas não nada efetivo que fale, olha, vamos acabar, já deu, vamos assumir daqui. E aí os Estados Unidos que têm essa posição de salvador do mundo ali se mantém firme no discurso que não vai interferir de forma direta, né, porque são interesses Internos, né? E porque tem medo também do poderio bélico da Rússia, né? Que os caras, se eles apertarem um botão realmente, vem a arma química Sim. e é, o complicado. negócio. Ele disse. É, o, o Putin já disse que não, não usaria, né? Armas químicas contra ali, armas nucleares contra a Ucrânia. Estão nos satélites, é. né? Mas a gente fica também ali ponderando se é possível. A gente não sabe o que é maluco, né, é, Brás? Tudo fica na margem do possível. Ele pode. Esse, ele faz porque não quer ou com algum interesse. Então a gente tem que esperar mesmo para ver quando isso vai terminar, onde vai parar essa história. Vindo para a política local, onde não tem guerra de arma, só que a guerra é com as palavras e tal, Amazonino Mendes, contrariando Plínio Valério, que diz que é candidato pelo PSDB, Fez a sua, o lançamento da sua pré-candidatura e não tem vice ainda. E um Sim. monte de gente estava lá Essa no é Palanque, forma? Arthur Neto, Amor. José Melo, rapaz, Oi. uma Foi candidatura. A foi a reunião da terceira, a idade, terceira ali. idade terminou já todo mundo cansado já falando que, tem que nem arranjar começou, um balão de oxigênio começou a campanha ele já tão cansado já é, foi uma reunião ali da velha política a Mon que ele se lançou também esse fim de semana tem uma fotinho dele ali para deputado pra federal ao sol né? voos para Brasília né a gente pensando que ele vinha ali como vice de de, de amazonino mas ele preferiu ali ir para Brasília e garantir ali a, a, uma vaga como deputado federal. Ele se pré-candidatou, então, esse fim de semana. Amazonino, então, com o apoio de Arthur, José Melo e uma grande nata amazonense ali no, na sua filiação. Uma nata uma, na bem manjada, né? É, um uma povinho ali que a gente já conhece, tem caras ali marcados ali que já estão há séculos. Não, é, é engraçado a gente ver amazonino falando em combater a velha política, se tem alguém aqui que representa a velha política é ele, né? Está é, o... completando 40 anos Isso. agora no ano que vem. O Amon até chegou a dizer que o, no discurso dele, né, e também nas redes sociais que ele, ele participa bem assiduamente, que não existe velha política, existe política boa e política ruim. Né, que ele está se aliando a, a, ao, ao cidadania, mas para combater a política ruim, para fazer uma política boa. Só que a gente não sabe qual é a política boa desses candidatos, porque eles estão aí há anos e, a, se garantindo no poder, não passam o bastão para ninguém, e a gente não vê de efetivo para as futuras gerações algo concreto. Né? É, será que já não era a hora? Não é nada pessoal aqui não, que eu até tenho admiração pela coragem, pela resiliência, mas um senhor de 83 anos como o amazonino, que já foi tudo nesse estado e várias vezes, será que não estava na hora de se aposentar? Ah, dar uma descansada, né, para é, usufruir um pouco da vida, de, que, de ficar nessa, que é, é pesado, né, Braz? Para estar tá numa campanha política é muito pesado. Ele, né? ele até citou isso também no, no discurso dele, ele falou que nem sempre a pessoa idosa é velha nas ideias. Então, mas é, é velho no, no corpo, né? No pique. A, um, a gente sabe que um governador hoje, do tamanho do nosso estado, como é, vai para o interior, naqueles aviões pequenininho ali, onde não tem estrado, que a gente não tem costume de ter estrado para lá, Quando né? Quando chega lá tem que pegar a é um rabeta às vezes. É um desafio. E o Plínio, até o Plínio agora, está na dele, né? tem um tá falado com né? o Plínio, ele disse não. É, isso aí eu já esperava, só que eu continuo como pré-candidato pelo PSDB. Não houve convenção... A pré-candidatura é um blefe e aí o negócio é sério. E a gente vai, vai trazer de novo aqui o Plínio, está tentando vai trazer ter o Amazonino. Só que o Paulo Castro não, não agenda, como estamos tentando trazer também o Eduardo Braga. Na hora certa, eles, eles vão pintar vem, por aqui. Eles eles por quê? Porque to, é, é eleição, é ano político. Eles vão falar onde der o microfone. Então, a gente está aberto aqui porque a gente é, entende que a nossa sociedade precisa ouvi-los, né? Precisa entender, não com aquele é, discurso marqueteiro, porque no palanque é muito fácil ter um roteiro igual o Lula teve. Falando mas... nisso, prepararam tudo pro Lula, né? Sim, prepararam tudo. Vamos passar Outros... para para cena nacional. É, outro que se confirmou ali é, nesse fim de semana foi então a pré-candidatura do Lula à presidência da República e confirmando ali é, Geraldo Alckmin como seu vice. Como o Lula andou falando muita besteira, prepararam Estão tudo, preparando. teve um script, daqui <risos> Esse... a pouco vai ter ponto eletrônico. Porque dando se uma deixar, puxadazinha, é, né, se na deixar rede. o bicho solto, ele sai besteira. Ele sai besteira e se complica. Essa né? é a dupla Lula com Chuchu, Foi. que eles brincaram aí, porque o Alckmin <risos> me é chamado de Chuchu, de tão ruim que ele é, que o povo diz que ele é o um Chuchu. Aí piorou agora juntando Lula com Chuchu. É, eu não lembro se é o Reinaldo Azevedo, um jornalista da que eu vejo no Twitter. você não segue, a gente é, siga lá. A gente está ao vivo também pelo YouTube, pode comentar. A gente quer ver o seu, o, seu, o seu comentário, a sua opinião sobre Chuchu com Lula. Lula com Chuchu, combina? <risos> né? E aí, nesse fim de semana, então, lá em São Paulo, houve ah, o evento né, da confirmação ali da pré-candidatura. O Geraldo me pa participou via videoconferência. Né? Ele foi diagnosticado com Covid na última semana. Então, ele... ele participou à distância. É, Lula, então, aceitou o conselho dos seus assessores e leu o discurso ali, né? Gleice Hoffmann disse ali que ele fez isso para garantir que todos os assuntos iam ser ali debatidos e, e aplanados, né? Para não fugir, né? do má, é, não falar besteira. Só que a, a, o lado contrário, né Bolso, falando de boi aqui, né o contrário, <risos> ali o Bolsonaro disse, então, ó, ó, tem essa discussão política que ele fez isso pela questão de não escorregar. Porque senão ele vai falando, vai falando, vai falando, vai se enrolando, né? É. Vai falando ali de aborto, vai falando de de policiais, né, então... Eu tô ansioso para que comece a companhia, pra gente é muito... começar a ver. É, eu acho né? que isso é muito álcool, na, na telha, já queimou tudo aqui, <risos> meu Deus do céu, porque em uma semana o que o cara fala de besteira, e a gente vai continuar por aqui no nosso papel, divulgando tipo, pra você, trazendo aqui as novidades. Hoje já é dia 9 de maio, né? Sim. Cada vez mais está se aproximando, não tem mais tempo para o pessoal ajeitar o, o título, o título já foi. acabou o, o prazo. Se você não conseguiu regularizar, vai ficar só na torcida. O bom é quando ah. a gente vota, quando a gente está ali efetivando o nosso direito de cidadãos. O que mais que nós temos aí para comentar? Eu nem terminei de falar então porque do chuchu, né? Porque a, o chuchu, Lula com chuchu... <risos> Lula foi... com chucha, vai dar Lula, Lula chuchu. não, Lula com chuchu. Ficou nos Trend Talks do Twitter esse fim de semana, pela questão que o Alckmin falou que essa combinação de Lula com chuchu pode dar bom, né? E aí o Lula fez uma brincadeira ali, falou que essa receita vai ser a moda, vai ser o prato principal desse ano, e lá no Planalto, caso eleito, né? Vai ser ali a, a, a receita primordial. Aí ele até colocou, compartilhou também um vídeo de uma menina ensinando uma receita de risoto de lula com chuchu. Então se você quer conferir se essa receita dá bom, Ei. pelo menos na culinária, talvez funcione. Eu não Ei, Braz, isso vai dar uma dor de barriga em você. Já por prestou favor, atenção, não passa não já, experimente. Já prestou atenção que a Eliane fica toda alegre falando lula? É, rapaz. Toda sorridente. Como é o nome do é. cabeleireiro lá? Silvio, com... Silvio. Silvio, Silvio. Um abraço, quero mandar um abraço Silvio. ao Silvio, que disse que vai dar uma cortesia, vai rapar... A cabeça da Eliane. Gente, olha. A gente. nossa petista aqui da bancada tá recebendo aí a sua a Carinho sua da Tu vê fé. que hoje ela só é. falou do Lula, né, Braz? Chega, ela fala com um sorriso de orelha a orelha, trazendo rapaz. trazendo as notícias aqui. Quando ela fala do Lula, do Caprichoso Para e do Vasco, né? Ah, falar em, falar em Caprichoso, garantido, eu, eu, sábado eu fui do Sambódromo, o. Uhum. era a noite da Poranga, Braz. Você fez foto lá? Fiz vídeo, tem um vídeo, vamos mandar filho, colocar o vídeo aí. Esse fim de semana foi praticamente boi. Teve a festa lá do... É dia de boi, do caprichoso para tá vendo? Eu tô trazendo a democracia aqui. É, é A balança não Teve pode Teve do Blog Azul, né, que eles vieram o aqui. O Azul fez na, na, de sexta para sábado, né? Isso. E no sábado foi uma festa bem aí, bonita também. Aí todos os sábados no Sambódromo. Esse sábado foi a noite do Garantido com a noite da Cuiamporanga. E foi... Tem alguma coisa pra gente mostrar eu, aí, Val? Eu fiz um vídeo... filho eu sei que era um convidado, é o Moisés. <risos> Moisés, tu vai falar hoje aqui. Moisés falou Até ah, no uma tempo... notícia boa pro Vasco, é. daqui a pouco eu vou falar. O Vasco que não ganha uma. É. Moisés, quando... É porque eu não tenho foto aqui, mas eu vou providenciar, porque o André tá me dando as informações, que o Moisés, quando serviu na Operação Boina, rasgava cobra no dente. Caraca. Agora tem dois mentirosos aqui. Um que o, o jacaré dele conduz uma balsa e o outro que rasgava cobra sucuri. Já pensou? <risos> pois é, então tava muito lotado o sambódromo com, com uma noite esperada. Espetacular da Cunha Poranga Na hora que ela entrou, Braz, ela veio no guindaste E a chuva caiu e ela veio na chuva a... E a galera não arredou do Garantido Foi uma loucura foi, foi magnífico Aí o Garantido foi pra chuva também Batucado ali o, arrebentando O Levantador Israel Paulaim com o Sebastião Junho Cara, foi uma coisa assim Magnífica mesmo, isso, o Garantido no sambódromo. no sambódromo todo sábado aí Que bom isso. que os bois voltaram pra lá, né? Voltaram pra lá E foi a estreia da Isabelle com uma música que fizeram Pra ela Pois olha que moral. Oi, é Aí que o pessoal está falando não, até né? que, que o Caprichoso vai começar a invejar e querer fazer uma música para a cunhã deles também. Que o Caprichoso sempre inveja, não né? Não muda a poranga todo ano, não? Ela ela sempre... Não, ela tá já com o tempo, já está com os quatro anos lá na é. frente. Continua, continua lá, porque realmente as mulheres, as mulheres do Amazonas de uma maneira geral e as de Parintins mais especialmente, são muito bonitas e são longevas, você vê uma menina que desponta com 17, 18 anos, vai até 30, 40 anos aí esbanjando essa sensualidade, e essa beleza. Você já, já, já se decidiu se vai ser caprichoso ou garantido? Eu acho que você está indo para o lado do caprichoso. Está chegando, né? É, é. Em junho, né? dia 24, 25, 26 de junho, eu preciso tomar uma decisão. Estou esperando a minha blusa do Blog Azul. Blog de né? Azul, não deram ainda. Prometeram. O Garantido, quando ah, promete, pás, entrega logo. Eu é. estou precisando, então. Pra... <risos> Só está faltando esse detalhe, né? <risos> para me definir. Ó, Já estão perdendo aí. Daqui a pouco o Garantido vem com uma blusa que já era. Você manda mensagem para nós aí, arroba Podcast, você participa, interage conosco aqui, fala sobre todos esses, esses nossos assuntos. Eu quero voltar para a política vou. local, porque quando a gente falou aqui que o Amon poderia até ser o vice do, do Amazonino, que a gente começou a chutar, especular, muita gente que votou no Amon, muita gente que vota, disse que vai votar no Amon, falou não, ele não pode se misturar aí com esse pessoal que já tá caquético, que não tem mais sangue, fibra, é, você acha, e você tem visto, aí você lê muito, aí participa muito aí das redes sociais, Sim. que o Amonci queimou com essa bandeada dele pro lado do amazonino? Eu acho que no, no geral, não manchou, né? Porque ele tem feito um trabalho... Não comprometeu. Não, não comprometeu, assim, de todo, né? De uma certa pessoa, do um pessoal, assim, mais antigo... Algumas pessoas chiaram, é, ó, foi. né? Isso, uma pessoa que, por exemplo, alguém de, lá, like, uns 40 anos, 50 anos, que acreditou nele, porque, querendo ou não, o eleitorado dele é bem mais jovem, né? Ele foi eleito com essa questão... De redes sociais ali, de ser jovem. De renovação. De renovação. Ele São esses veio jovens com... que estão é, né? Ele não veio com esse discurso, eu sou a nova política. Ele veio o discurso, eu vou trabalhar e vou. Eu sou jovem, eu vou trazer essa inovação. Porque querendo ou não, ele traz pautas importantes e ele está se mobilizando ali, Está Cobrando o tempo todo, né? A gente é, vê ele nas a redes sociais. Muita gente é, velho na política, vamos dizer assim. E aí quer tramitar, fazer as coisas do, do mesmo jeito. A gente está vendo que a gente, o nosso mundo mudou. A gente precisa de tecnologias, de informação, de, de avanço que a, a Câmara precisa é, tomar de decisões ali. E aí eu acho que ele veio muito com esse discurso. Aí quando ele se juntou com o Amazonino, ele trouxe a tradição. Né, o apoio ali, não direto ao amazonino, ele, veio, ele diz que é, ele vem pelo cidadania, por, pela condição do de, de mandato. E né? quem já está mandando no cidadania já é o amazonino. É, né? Aí ele vem, então, ele se une ao cidadania e de consequência o amazonino, de quebra, né? mas eu acho que não mancha. Eu, eu pensei que ele viria para o estadual, a nível estadual, ou manteria o seu mandato ali até os quatro anos. Ele só tem um ano e meio de mandato. É, fez Coisas boas? Sim, sim, vamos dizer que sim, mas eu acho que ele precisaria de mais trabalho para alçar é, voos para o Brasil. A reclamação das pessoas que votam é por que, que a pessoa é eleita e não cumpre o mandato. Por exemplo, Davi Almeida. Davi Almeida, se saísse para governador, iria se queimar com muita gente porque ele prometeu, e eu estava lá no palanque, inclusive, apresentando, que cumpriria o mandato todo. Então, cumpriu a palavra, isso aí. É legal. Agora você, o povo você me pobre, mostrou né? ainda há pouco, a gente não, não, não tem como mostrar aqui, mas tem um outro vereador que está criticando bastante aí também o prefeito, que a é o Rodrigo Guedes. Mas é o Rodrigo né? Guedes, ele está fazendo uns vídeos, o Davi Almeida ele foi para Barcelona correr, né? Completou foi. a maratona? Completou. E aí o Rodrigo Guedes foi para a rua Barcelona aqui em Manaus. Que é só buraco. Só buraco e lama e foi correr lá. E falou, e criticou, deu uma cutucada, né? <risos> Mas o legal da política <risos> é isso, você ter criatividade. Eu sou azul, também o vermelho é comunista. Na própria música eles deixam claro isso. Vanderlei <risos> a é... <risos> Ei, Vanderleia! Eu quero aproveitar. Então, olha, tem uma menina que é do azul aqui e é petista. Então, tá aqui tá denunciado. aqui. Valeu, Vanderleia. Obrigado por olha, entrar conosco. Aí na eu quero mandar um abraço ao pessoal do, da embarcação Vieira, que está em Porto Velho. O Jajá, o goleirão, o Leandro. Essa galera aí que trabalha para trazer as mercadorias de... De, de Porto Velho para cá, para Manaus, e sábado eles vão estar tá aqui para estar tá com a galera, então... Ó, Pela viagem gostosa, né? Abraço a todo mundo aí que tá na embarcação Vieira, hein? Grande abraço, meus amigos, estamos E Tamo o seu junto. time, jogou nesse final de semana? Rapaz, é, eu fui cobrir um campeonato dos representantes de medicamentos. Que é os reps lá no Ciro libanês tem imagem aí, eu queria que o Val colocasse, Cadê, do Val? time campeão do primeiro turno, que foi o Atalanta. Tá aí, Olha o time aí. do Atalanta campeão, tava lá cobrindo esse jogo. Onde foi esse jogo? Lá no Sírio-Libanês, ali na Constantino Neri. Pensa num campeonato organizado, pensa numa galera pra cima, é, competitiva. Você divulgou mas, pra todo mundo lá? Divulguei, já, já, já postei até a matéria que eu fiz, muito boa a matéria, né, o time do Atalanta campeão, esse time aí. Um abraço a toda a galera, o Marcelo, ao Marcão, ao, ao Bruno da Tapajós, essa um galera goleiro. aí. Tava morto aí o goleiro. <risos> cara, <risos> esse goleiro pegou muito, Humberto. Ele foi o, o cara da partida, não conseguiu. É, ele não deixou os caras fazer gol nele, mesmo. O cara jogou demais. Se você então... tem algum evento esportivo aí, fale conosco. Fale com o Robson, que ele vai lá fazer cobertura. Nós queremos expandir cada vez mais aqui o nosso Tipiti. O que mais que você está pesquisando para a gente aí, o... Eliane? Você falou então que o Davi Almeida foi para Barcelona. Ele correu na corrida, né? A Maratona, maratona. de Barcelona. Foi... Tem um vídeo dele na internet. É, completou a corrida em quatro horas e tal. Ele lá também falou do... Da questão da saúde pública lá, que é um dos lugares melhores para se viver, que você vê muito, ele até colocou, você vê muita gente na rua e pouca drogaria, que é o contrário do que acontece aqui em Manaus, né? <risos> é você piscou, tem uma drogaria, tem uma santo remédio, tem uma drogazil, tem uma rede de drogaria se abrindo aí, surgindo assim, do chão. E aí ele fez essa questão de falar da saúde e ele também lanç... disse que vai lançar o projeto Manaus Saudável. Deixa eu ver se é Manaus Saudável mesmo o nome. E ele divulgou bastante lá a cidade de Manaus. ele falou e que vai ter novidade. É. Ele vai trazer aí os, novidades. os vereadores, então, Amon foi um deles, né, que criticou junto com o Rodrigo Guedes. A população ali se revoltou, teve algumas discussões a respeito disso. Pô, ele tá correndo lá em Barcelona, a minha rua aqui toda esburacada, Isso. o hospital é, lá. É, mas já começou um programa de asfaltamento aí, né, a gente Sim, fazendo tá aqui um, fazendo um contraponto... E são mais de 10 mil ruas que serão asfaltadas. Falando em Guns N' Roses, você falou aqui, já saiu a notícia que o ingresso vai custar entre R$ 250 e R$ 1.500. Você vai dar R$ 1.500 para ver o Vou Guns N' Roses? Não, Não tem como, isso aí é inadmissível. É. Olha a Maria Aparecida aí. Será se o Davi está lá com o dinheiro público ou com o dinheiro próprio? Dele, pois é inclusive o Rodrigo, o Rodrigo falou que abriu uma caixa preta aí para ver da viagem do de Davi. onde é de onde de onde vem esse dinheiro então esse é o papel da população ele foi para Barcelona foi ele levou um comitê para divulgar porque ele quer trazer ele vai fazer uma maratona aqui em Manaus né é, maratona de Manaus maratona né? de Manaus que inclusive ele em ele vai comemorar o aniversário isso Rio, dia 22 cidade. e 23 de outubro é um evento esse evento ele quer atrair corredores do mundo inteiro então ele levou um comitê ali é, para divulgação, a representantes prefeitura, do esporte. representantes do esporte fez ali a divulgação. Eu acho válido. Você ir, a gente precisa levar o nosso nome para o mais longe possível, para que a gente conquiste, porque é muito difícil chegar em Manaus. Hoje com o preço da passagem e com mais aumento falando aí, é mais fácil você ir para Londres para visitar o seu amigo que tá o lá, Antônio, do Antônio que, que vai ir vir em setembro, Paulo, do que para São Paulo. Então, atrair com eventos esportivos, pessoas para cá é legal, é legal. Se a gente, qual é o nosso papel? Saber quanto isso custou. E aí, o que a gente precisa fazer? Lá no site da prefeitura tem o site da transparência. Você pode ver o que foi pago. Então, se o Davi foi com dinheiro público, vai ter que estar lá registrado. Se o comitê, quantas pessoas foram para a divulgação, quanto foi gasto para essa viagem? Vai ter que estar tá lá no portal da transparência. Eu acho que isso é o papel do cidadão é. e o papel do governante, prestar contas. O né? cidadão precisa é, ter esses novos comportamentos, de buscar... Eu sei que a gente que já tem mais idade, eu estou caminhando para 60, não tem esse hábito, mas aprende com os mais jovens e é a dica que nós damos aqui. Se você tá reclamando, procure lá e Agora, denuncie. Agora, se ele foi com dinheiro próprio para correr e a equipe foi paga pela prefeitura, aí é o problema dele, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele, ele é esportista, ele pode viajar o um mundo se ele quiser. Aí, nesse fim de semana, quem ficou como é, prefeito ali em exercício foi o vereador Wallace, né? É. E aí, você vê, ele foi e deixou na mão de um vereador. Será que o Davi Reis foi também? Porque corre... ele não corre, né? É. Não, ele ficou aqui. É porque ele não podia assumir, porque ele é pré-candidato. Ah, é verdade. É. Então, é verdade. se é, ele, presidente da Câmara Municipal de Manaus, ele não poderia assumir, pela questão de ser pré-candidato a deputado estadual, assumiu o vice dele, que era o Wallace. Olha, o Daniel está dizendo, eu fui pesquisar passagens para São Paulo, está um absurdo, realmente... Tá muito Hoje, caro. É, né? Aí ele foi então pra Barcelona, que com certeza saiu mais barato que ir pra São Paulo. E aí a gente vai ter que ver isso, o resultado. Vamos tá lá. Acabando, no... deixa, tá acabando. Deixa Tá acabando. Vou aproveitar tá e falar da rodada, né, que teve. Uma curiosidade também. Sabia que o Vasco da Gama é o único time entre as séries A, B, C que, que não perdeu ainda? Pra Mas também não ganhou. <risos> tá Moisés. E cara. aí teve a derrota do Flamengo. Olha aí, ó. Você sabia? Quer dizer que aí o pessoal tá falando, vai subir, vai subir. Será, Braz? sobe nada, rapaz. Isso aí é segundona para sempre. Aí a novidade, a Corinthians é líder, venceu o Bragantino fora de casa por 1x0. Palmeiras empatou com o Fluminense 1x1. 1. Fortaleza e São Paulo 1x1. 1. E teve a bronca do Charles, né? Do Bronx, uhum. que ganhou a luta. Foi roubado. E perdeu roubado o cinturão por causa da balança. Isso aí vai repercutir muito, mas o cara é craque. E aí, o cara é bom mesmo. Falou, ele falou pro Danote o seguinte: pode mandar quem, quem tu quiser, quiser, que o cinturão é meu e eu vou Até dar aí. Vou e dar porra. Pode contar com a nossa torcida. Eliane, estamos encerrando aqui o seu tchau. Olha, em cima da hora. Tchau, quase que é. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta às 12 horas com mais um Tipiti aqui.